Fala galera, eu sou o Roberto, esse é mais um Elefante Literário E como vocês já viram no título, já viram na miniatura e tudo mais Hoje eu vim falar dos lançamentos que eu quero, né? Os lançamentos mais próximos, assim, que eu tô mais desejando pra ler e tudo mais Alguns deles, inclusive, foram lançados já recentemente Essa semana e outros ainda vão sair, mas vamos pra lista Inclusive, pra completar tudo, eu já amei assim sem respirar direito, a famosa... Sinusite e tô aqui nessa situação, meio fanho, meio sem conseguir falar direito as coisas. Mas isso não importa, né? Porque o que importa é o conteúdo que a gente tem aqui. O primeiro lançamento que eu tô com muita vontade de ler é Hello America de J.G. Ballard. É, foi lançado hoje é que dia. A gente tá em setembro já? Que mês é esse, minha gente? Eu tô perdido. 7 de setembro. Foi lançado agora dia 16 de agosto pela Rádio Londres. E aqui acontece o seguinte. No final do século XX, tem uma crise de energia que atinge o mundo, né? E o mundo se esquece dos Estados Unidos. Eles são excluídos de, de, das coisas. Daí, 100 anos depois que isso aconteceu, um grupo de exploradores europeus vai para lá para enfim, passear lá, descobrir as coisas, explorar. Só que, em 1980, a União Soviética represou o estreito de Bering e isso fez com que muitas mudanças climáticas acontecessem, muitas mudanças, assim, grandes. E a maioria dos Estados Unidos agora é um deserto, tudo deserto. E em Los Angeles, especificamente, tem um novo tipo de poder que se estabeleceu lá exclusivamente e Los Angeles, diferente do resto do país, não é um deserto, mas é uma grande floresta tropical. Daí vai acontecer muitas tretas entre esse grupo e esse novo governo, provavelmente. Me pareceu uma distopia, né? Certamente. E eu tô muito interessado em ler. Inclusive, eu me interessei pela capa, quando eu vi pela primeira vez, que parece uma coisa meio Maze Runner, no segundo filme, que tem uma vibe de deserto, ou é no terceiro filme, nem sei mais. Mas eu quero bastante ler. O segundo livro que foi lançado, inclusive, essa semana agora, se eu não me engano, dia 4, é isso? É, Cartas para Martin, de Nick Stone, eu comprei esse livro, consegui uma promoção ótima do Submarino com o cupom que tava lá Inclusive divulguei no Twitter, se você não viu, me segue lá no Twitter, segue o Elefante Literário, eu vou deixar passando aqui na tela para não perder essas coisas, né, Porque de vez em quando eu solto por lá E esse livro, Cartas para Martin, vai falar sobre ser negro nos Estados Unidos E vai abordar muito da estrutura racista que o país tem que mesmo quando você é negro e possui um, uma posição né, elevada na sociedade, possui um status elevado, isso não te isenta de sofrer racismo, de ser rebaixado pelas outras pessoas. Daí a gente vai conhecer Justice, Justice, que é um jovem, né, muito exemplar, um, um aluno 100%, enfim, uma pessoa ótima. Daí do nada, a polícia acontece alguma coisa lá e ele é preso pela polícia, detido, aí ele fica puta merda, o que é que tá acontecendo? Eu não fiz nada de errado, tipo assim, tava estudando normal, passeando, só porque eu tava na rua, fui preso, só porque eu sou negro, é isso que tá acontecendo aqui? Daí ele começa a escrever cartas pra Martin Luther King e tentar aplicar os conceitos dele na sua própria vida e ao mesmo tempo, né, lidando com as questões ali da sua vida particular lidando com seus relacionamentos, suas amizades com sua família e tudo mais, e se questionando o que é que tá de errado nesse Mundo, meu Deus. Tô esperando demais que chegue minha edição desse livro porque eu tô muito ansioso pra ler. Assim como o próximo livro, que é tipo uma história de amor, é lançado pela Harper Collins no dia. Vai ser lançado, né? Oficialmente agora no dia 15, se eu não me engano, no Kindle, e 16. A edição física. Eu vi esse livro pela primeira vez no canal de Léo. E fiquei muito interessado, assim, muito encantado pela história. Eu vou deixar até aqui nos cards o vídeo dele falando. Se eu encontrar... Se eu encontrar não, né? Que eu não tô doido, eu vou encontrar. E vou colocar aqui pra todo mundo ver. Esse aqui é um livro que foi favorito da vida dele. E as pessoas estão falando muito bem desse livro. Eu tô muito empolgado também. Porque aqui a gente vai conhecer Reza. Ele é um jovem iraniano, se eu não me engano. E ele vai se mudar para os Estados Unidos para morar lá. Ele vai se mudar com a mãe para morar com o padrasto e o filho do padrasto. Uma coisa assim, enfim. vão morar por ali. Só que no mundo está acontecendo a pandemia da AIDS. E a mídia sempre faz questão de mostrar que a comunidade LGBT está diretamente ligada à AIDS. Que, tipo, são pessoas sujas. São pessoas que, enfim, não merecem conviver em assim, sociedade. Tipo assim... E daí Reza, ele sabe que é gay há muito tempo já E ele fica meio que hum, guardando isso pra não ser rechaçado pela própria família, né? Só que aí na escola, Reza vai conhecer Judy Que é uma menina que tem um tio que é soropositivo E ela ama muito esse tio, esse tio é tudo pra ela E eles vão se apaixonar, Reza e Judy Só que Judy tem um melhor amigo que o nome dele é Art E Art é a única pessoa, o único menino gay assumido da escola Daí o que é que acontece? Reza, na verdade, que tá escondendo seus sentimentos E namorando com uma menina Vai se apaixonar pelo melhor amigo dela Que é gay, oficialmente Daí agora é que lute, né? Pra mostrar seus sentimentos Pra revelar quem é de verdade, não sei Ou ficar se escondendo pra sempre Vamos ver, o que é que vai dar isso aí? Tô muito ansioso também pra ler essa história Não vejo a hora de poder adquiri-la Próximo livro é o lançamento da editora Literalize Que é o Feitiço dos Espinhos Lançado dia 4 de setembro Agora, essa semana também e é uma fantasia que eu não sei muita coisa sobre, mas eu sei que a magia aqui é vista como uma coisa negativa, tipo o Filho de Sangue e Osso, que a magia foi exterminada lá, né? A magia é vista como algo negativo e as pessoas que praticam magia também, são criminosas, são pessoas malvadas e tudo mais. E a Elizabeth, que é a protagonista aqui, vai. Ela é incriminada por uma coisa que ela não. por um crime que ela não cometeu e.. As coisas vão se desenrolar aí. Tretas e altas aventuras. Não sei muito mais do que isso. Mas eu sei que as pessoas estão falando muito desse livro. Não sei se estão falando bem ainda, né? Porque eu não sei quem leu ainda. Até porque ele foi lançado ontem, basicamente mas vem com um post é muito bonito de tecido, a edição tá muito caprichada, encapadura, tem um monte de detalhe das páginas que tá rolando por aí na internet é fora no Twitter e tudo mais. Vídeos sobre essa edição e eu tô com muita vontade de ler também. O próximo livro, o próximo lançamento que eu quero muito, eu vou dizer aqui é a data, dia 7 de setembro... Hoje, minha gente, é o lançamento, dia 7 de setembro. E é isso aqui, ó, Você Tem a Vida Inteira, de Lucas Rocha, um livro maravilhoso, que vai lançar com a capa nova, que é essa capa que tá aqui desse outro lado. E esse livro aqui é um livro lindo demais, um dos jovens adultos que eu li nos últimos anos mais bonitos, que eu já vi, né, que a gente tem três jovens que vão lidar com a questão da positividade também e o relacionamento entre eles, amizade, família e tudo mais. Um livro lindo de verdade, que eu tô morrendo de vontade de ter... A edição nova. Eu não sei se tem alguma coisa nova nessa edição, inclusive. Algum capítulo extra, alguma coisa assim. Porém, eu queria ter a edição nova. É só pela capa mesmo que eu quero. Aí outro livro que eu tô doido pra ler e pra ter a edição, né? É Cidades Afundam em Dias Normais, de Aline Valeque Lançado pela editora Rocco No dia 21 de setembro vai ser lançado. Aline Valeque ela é a autora de As Águas Vivas Não Sabem de Si. Um livro que eu, que eu li, que assisti, ó. Que eu li faz alguns anos, não lembro nem quando, e nem se eu gravei vídeo, acho que tem um vídeo dele aqui no canal. É uma resenha dupla, inclusive, com Caroline. E encontrando, eu encontrando, vou colocar aqui nos cards ou no box de descrição. Provavelmente eu coloco aqui nos cards. O que é que acontece? Aqui a gente tem uma cidade que foi submersa há alguns milênios e. Uma seca que teve muito grande ali no Cerrado revelou essa cidade, né? As ruínas de uma cidade inteira que estava ali. Não sei se estava intocada, na verdade, não foi o que escrevi o livro, não foi o que imaginei, também não pesquisei muito, mas eu sei que a seca que acontece, né? Seca as coisas a lagoa, sei lá, a represa, o açude e o mar. E revela essa cidade. Daí, Kênia é a protagonista da gente, eu acho, que ela vai fotografar e fazer registro sobre essa região, sobre as pessoas ali das redondezas e tudo mais. E isso é basicamente o que eu sei. Mas eu sei também, na verdade, que a gente vai acompanhar outros personagens que vão se ligar a ela e construir meio que essa teia dessa, dessa região, dessa cidade ali. Tô com vontade de ler esse livro porque... O primeiro tem uma questão meio fantasiosa, porque no primeiro a gente tem uma aventura, uma exploração um subaquática, um submarino de uma equipe ali, e a gente vê a história por meio da visão dessas pessoas e por meio da visão das criaturas do Marte, tipo, das tartarugas, das águas vivas, dos seres ali, das profundezas do oceano. Então não sei se esse livro aqui vai ter uma pegada... Meio diferenciada assim, mas eu tô com muita curiosidade pra ler. Um dos livros que eu tô com mais vontade de ler é A Dança da Água, lançado pela editora Intrínseca. Lá no dia... Lançado não, vai ser lançado lá no dia 22 de setembro, a edição digital. Ou no dia 2 de outubro, a edição física. Essas datas eu peguei lá da Amazon. Talvez não sejam as datas oficiais, porque essa questão do lançamento difere, né? Da editora pra Amazon, cada um lançado um dia lá. Não sei direito, mas é mais ou menos nessa época aí. A Dança d'Água da foi edição do Intrínsecos recentemente, que eu não assino, infelizmente, gostaria, mas hoje em dia não tá dando certo. <risos> e aqui a gente vai ter o seguinte, no, lá no século XIX, é isso? Se eu não me engano, no século XIX, as plantações de tabaco estavam com tudo, né? Maior sucesso e tal, tudo dando muito certo. Só que aí, de repente, as coisas começam a diminuir o ritmo. E Walker, eu acho que é esse senhor de terra, ele tá vendo as coisas dando errado, ele tá ficando velho e precisa de alguém que tome o lugar dele ali na terra, cuidando do, do, das plantações, dos escravos que ele tem e tudo mais. Daí o que acontece é que ele tem dois filhos, sendo que um desses filhos é Hiram e ele é filho dele do senhor com uma escrava, ou seja, o filho é um escravo também que trabalha ali no mesmo canto que ele mora. Acontece um acidente com os, dois, com os dois meninos E eles sofrem um afogamento Só que quem sobrevive é Hiram, só E ele, como escravo, fica com medo Porque ele sobreviveu, o outro morreu Só que tem uma coisa meio mágica aí Nessa, nessa sobrevivência dele Que a gente ainda não sabe o que é Eu, pelo menos, não sei o que é Daí agora ele vai ter que fugir da casa dele né, Do lugar que ele sempre viveu Que o lugar também era a prisão dele Eu meio que tô resumindo a própria sinopse que tem nos sites, nos cantos por aí, porque enfim, né? Promete ser um livro emocionante demais e triste demais também, né? Relatando as condições das pessoas que foram escravizadas e tudo mais. E além de ter um pouquinho de magia, né? Não sei se é um realismo mágico ou se é um uma magiazinha assim de leve também e tudo mais. Sei que eu tô muito curioso pra ler, a capa é muito bonita e eu não vejo a hora de pegar essa edição. Outro livro que eu não sei nada, mas também quero muito ler, tenho muita vontade de ler, é Cidade da Lua Crescente, lançamento de Sarah J. Mess, a cancelada pela, pela internet. Vez ou outra ela é cancelada, na verdade nesse momento ela está cancelada, eu acho. Mas eu tenho vontade de ler mesmo assim, eu li Trono de Vidro e gostei bastante na época que eu li. Eu tenho até um vídeo, não, não tenho um vídeo aqui no canal, mas... Ele deu bigode, alguma coisa aconteceu. Porém, eu enalteci esse vídeo como se fosse toda a minha vida. Hoje eu percebo que eu não gostei tanto assim, eu apenas achei um livro legal, assim, olhando em retrospecto. Mas eu nunca li nenhum outro além do primeiro de Trono de Vidro. Tô falando Trono de Vidro porque eu não sei falar desse, porque eu não sei nada sobre isso. Sei que é muito grande, é um livro de, sei lá, 900 páginas. E é o primeiro de uma série, então a gente já olha meio assim, hum... Mas eu tô querendo comprar agora na pré-venda. Será que tá pré-venda ainda hoje? Eu também nem fui atrás de saber isso. Mas porque vem uns brindes, não sei o quê. tem uma bandeirinha que eu achei muito bonita. E a capa também é muito bonita. Eu tô doido para ler essa história. Parece que é uma fantasia mais elaborada do que trono de Vidro. Vamos lá, ver o que é que vai dar. E o último lançamento que eu trouxe aqui pra essa lista é o livro Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali, lançamento de Lola Salgado. É um livro que vai ser lançado no começo de novembro. Ou seja, ainda tem um pouquinho de tempo aí pra frente, né? Pela HarperCollins. E aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista Olívia E ela vai lidar com questões de amadurecimento E passagem para a vida adulta Ela tá ali para fazer vestibular E ao mesmo tempo o pai dela fugiu de casa Saiu, né? Foi embora Abandonou a família Só que agora tá tentando uma reaproximação com ela Tentando ganhar sua confiança, não sei o que Ela briga muito com a mãe tem uma família meio complicada, né? E tá um grande caos a vida dela é isso que tá acontecendo na verdade, um grande caos. E ela tem uma banda favorita que ela ouve as músicas, não sei o quê, para se acalmar, uma coisa desse tipo. E ela vai fazer uma viagem que essa viagem aparentemente vai virar a vida dela de cabeça para baixo, vai mudar tudo que ela acredita, aqueles. Isso é basicamente o que eu sei sobre este livro. Eu sei que eu quero muito ler, Lola Salgado, ela foi muito comentada há um tempo atrás e agora tá voltando com esse lançamento, sendo que eu nunca li nada da autora. Que é nacional, né? Se você não percebeu até agora pelo nome Então eu tô com muita vontade de ler esse livro também Além de todos esses outros que eu falei aqui neste vídeo E eu queria saber de você qual livro que você quer muito ler Um lançamento recente ou então um livro que ainda tá pra lançar Que você quer muito assim Deixa aqui nos comentários pra saber se eu quero também pra colocar na minha lista Que é interminável Inclusive essa minha lista de desejados Eu vou deixar aqui no box de descrição Então se você quer ajudar o canal Elefante Literário E quiser me presentear com um desses livros aqueles Eu não vou recusar, né? Se você ainda não segue o Elefante Literário nas redes sociais Principalmente o Instagram e Twitter. Que é onde eu estou mais presente, no Twitter principalmente, no Instagram também, quando eu esqueço, mas eu sempre posto por lá também. Não esquece de seguir e acompanhar lá também para essas outras redes sociais para saber de outras coisas extras que rolam, fora os vídeos aqui do canal. Aproveitando, se você chegou até aqui e ainda, não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece também o livro que você quer, porque eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, mesmo me aguentando, né, não falando dos zenes do direito às coisas com esse nariz ruim. E a gente se vê daqui a pouco por aqui por aí, internet afora também. Valeu!